Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 15 do desafio. Eu nem acredito, gente, já chegou na metade. E o desafio de hoje é falar uma receita que eu gosto muito. Eu resolvi mudar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês três receitas. Vai aparecer a tela pra vocês verem o que, que eu tô pesquisando aqui. Vou pesquisar três receitas. Vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês. E é um processo muito difícil, muito complicado Eu sei que não é rápido, não é da noite pro dia E eu tô tendo muita paciência comigo mesmo. Tô me esforçando e tô conseguindo O veganismo, ele não é só a respeito do que você come Ele é a respeito da sua roupa, dos produtos que você usa no seu cabelo Ele é a respeito da sua vida inteira É proteção e amor aos animais Todo tipo de animal então eu vou pesquisar aqui hoje. Vamos ver se é fácil. Eu quero encontrar três receitas fáceis, básicas para eu poder fazer. Então vamos junto. Vai aparecer a telinha aí para vocês. Vegans... Recipes. Não sei nem se escreve assim. Recipes. Eu vou pesquisar em inglês porque aí os termos é, das receitas, dos ingredientes, vai vir em inglês e aí vai ser mais fácil para eu encontrar no supermercado daqui do que ter que ficar traduzindo cada ingrediente e tal gente, desculpa pelo meu, meu nariz minha voz tá fã, mas é porque eu tô com muita alergia hoje ó, uh, encontrei aqui 50 melhores receitas veganas, vamos ver essa receitas veganas fáceis, do James Oliver isso daqui ó, eu até já tinha clicado Tá vendo que tá de cor diferente E 50 é, Receitas fáceis para iniciantes Nossa, é, é isso aqui Vamos olhar isso aqui primeiro Nossa, mas que receita bonita Rapaz A internet tá lenta. Eu vou nesse daqui porque eu me interessei mais 50 receitas veganas fáceis Ai É tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards, que eu falo sobre produtores de conteúdo pra internet que eu admiro e que me ajudam muito A Sam é uma delas, ela tem esse blog, It Doesn't Taste Like Chicken Que é, isso não tem gosto de frango E ela tem um canal no YouTube também que é muito bom Ela transforma tudo que você quer comer, que tenha animais, essas coisas, ela consegue transformar numa versão vegana É muito bom, ela é muito boa então eu vou pegar as minhas receitas aqui do blog dela, vamos ver. Olha, 50 receitas fáceis para iniciantes! Uh! Olha, tem é café da manhã. Hum, é bonito isso aqui, hein? Caraca, que trem lindo! eu gosto muito de canela, assim Ai, ah, essa daqui, tá vendo isso aqui? isso aqui é abacate amassado aqui na Irlanda, eu não sei, aí na cidade que você mora mas aqui na Irlanda eles comem abacate com comida de sal lá em Goiânia, na minha cidade, a gente come abacate com comida de doce a gente coloca leite leite condensado, faz vitamina faz creme, faz um monte de coisa mas é que depois que eu cheguei aqui eles colocam no pão Eles colocam pimenta no, no, no abacate Sal É bem É bem diferente Mas é gostoso Eu vou querer essa daqui ó. Vegan potatoes pancakes é... Panqueca de batata vegano Vou querer esse daqui Hummus and avocado toast Hummus é uma pastinha De... Grão de bico, é muito gostoso e... Então eu acho que vai ser fácil de fazer Eu vou escolher uma última Ah, feijão! Outra coisa que eles fazem aqui na Irlanda É comer feijão doce Você vê nos supermercados a lata de feijão já cozido E ela vem a... o feijão vem no suco de tomate E é doce e eles comem no café da manhã Depois pesquisa aí é Irish Breakfast, que é café da manhã irlandês você vai ver como que é. É uma loucura. Ah, eu adorei esse aqui é de fazer em micro-ondas. Olha, vegano mac and cheese for one. Pronto. Vou ser só essas receitas. Tem muitas outras aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, se vocês tiverem interesse. Caraca, é uma mais linda que a outra. Gente, ser vegano não é difícil. É só a gente se esforçar. Se você quiser, cara, é claro. É, não tô aqui pra te dar regra e falar o que, que você tem que fazer ou deixar de fazer, não. É sua vida, suas escolhas. Olha isso daqui, Vegan Potato Pancakes. Vamos ver o que, que precisa? Ah, gente, é muito fácil! Olha, precisa de batata, cebola, farinha, mais cebola, é, alho, Jalapeno, se eu não me engano, é uma pimenta, um tipo de pimenta Sal, pimenta Baking powder, é, eu acho que é fermento, não tenho certeza E olha, essa daqui eu vou fazer Perfeito, então a gente precisa disso aqui A ah, e avocado, eu acho que é só preparar também o pão Deve ser bem fácil, vou fazer essa também Esse do macarrão aqui, eu tô curiosa Vamos ver o que é que faz. Ah, meu nariz! Minha filha! Ah, tem um vídeo, assisti mais tarde. É. macarrão, água, purê de batata, carrot eu acho que é batata. É. cenoura. É. eu não sei o que é, que é nutritional yeast, mostarda, isso aqui é um tempero, é cebola, né? E que ketchup opcional Vou tentar isso aí, hein? Vou tentar isso aí. E você? Quais são as suas receitas favoritas? E qual é a sua forma de pesquisar elas? Como você descobre? Você pega da sua avó? Você pega da sua mãe? Quando você quer comer alguma coisa diferente, você pesquisa na internet? Tem alguma coisa que você não gosta de comer ou você não quer comer, por exemplo? Você quer ser vegetariano? Quer ser vegano? Me deixa nos comentários. Obrigada por ter acompanhado o desafio até aqui. Amanhã tem vídeo novo de novo. Ah, esqueci de perguntar uma coisa. Caso vocês tenham interesse de que eu faça alguma dessas receitas veganas aqui, eu posso fazer um vídeo curtinho fazendo pra ver se deu certo, se não deu, se foi um acidente, se não foi. Deixa nos comentários pra eu saber, tá bom? Tchau!